Uma criatura gigante a praia de Malibu na Califórnia. Espelho reflete imagem errada de uma menina. Médica fantasma da alta a pacientes de hospital brasileiro. Fantasma em academia de hotel. Soldado crâniano se arrepende de ter fugido da luta após ver fantasmas na floresta. Homem entra na área 51 e consegue sair de lá vivo e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais de destaque ao nosso vídeo no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 Uma teoria que afirma que o que vemos no espelho não é o nosso reflexo, mas sim um mundo paralelo aonde ficam as almas simulando nossos gestos. Este seria o motivo por haver algumas discrepâncias nos reflexos. A pessoa faz uma coisa, o reflexo faz outra. Que a menina bate no rosto enquanto o reflexo alisa. Em alguns casos, almas alheias de pessoas que não estão do lado material de frente para o espelho também podem aparecer. um caso perturbador registrado na Santa Casa Hospital Brasileiro. Vários pacientes estão relatando a aparição de uma médica fantasma que tem aparecido repentinamente no local e dado alta a vários pacientes. Parece apenas uma médica que não comparece muito ao trabalho e que vem, bate o ponto e vai embora. Poderia ser isso se não fosse por um pequeno detalhe. O que falando, ah, foi a doutora que passou aqui sabe? O maqueiro falou que viu a doutora? Não, foi a menina que viu a doutora lá. viu uma doutora, doutora, sabe? Que ia dar alta pra ela. Aí passou Quem e. Quem viu? Era, era a paciente? Eu, paciente. E que... eu nem ia escutar, só escuta que a gente tava falando, né, lá Aí eu ali, falou, o maqueiro foi o maqueiro que falou lá. Isso. O maqueiro que viu a mulher passando? Eu... Não, foi o maqueiro que já falou, as meninas que foi com o maqueiro. É uma bota, o lá. Praia, aí uma voltar estava do lá mas Nina o mais se doutora para dizer que dá aí aí vai mostrar a foto dela aí, aí deu essa aqui falou ela que ela falou a doutora fala faleceu faleceu Sim, ela já faleceu há muito tempo daquela doença cujo nome não pode ser pronunciado. Será que todos estão delirando? ou O fantasma da médica realmente assombra o hospital aonde trabalhou enquanto viva. Em dezembro do ano passado, uma jovem foi com sua mãe para Caldas Novas no estado de Goiás e se hospedaram num hotel no bairro quando algo estranho aconteceu no dia 18 de dezembro. Apenas um dia após dar entrada no hotel após as 8h30 da noite, ela e sua mãe resolveram vir como era a academia de ginástica. Lá ela resolveu gravar um vídeo para o um Instagram. Enquanto ela estava na academia, não sentiu a presença de nada, nem mesmo notou qualquer mudança de temperatura no ambiente. Porém, ela percebeu uma sombra passando no vidro. Ao descer as escadas do prédio, ela sentiu uma pressão em suas costas como se alguém quisesse empurrá-la. Na hora, ela ficou tão apavorada que foi pedir ajuda na recepção. Funcionários já haviam relatado o avistamento de fantasmas pelo prédio, mais tarde descobriu. Viram que o prédio foi construído há mais de 50 anos sobre um terreno aonde era um cemitério. Ucrânia, um soldado ucraniano desertou e, e fugiu para uma floresta isolada na tentativa de sobreviver sem precisar lutar contra os russos. Enquanto andava em busca de comida e água, ele encontrou um ônibus. Sim. O esquece dentro do ônibus. Bom, havia, pois ela simplesmente desapareceu num piscar de olhos. Com certeza estamos diante de um fantasma. Depois dessa e outras aparições, o soldado passou a crer em Deus e concluiu que o melhor seria voltar e lutar pelo seu país. Chegando lá, ele se apresentou ao primeiro tenente e logo foi executado por fuzilamento por ter desertado. <música> <música> Um homem que vemos caminhando logo à frente está fazendo algo que apenas um a cada 100 mil homens teria coragem de fazer. Ele simplesmente invadiu a pé o terreno da área 51. Ele passou para a zona proibida e restrita, onde a ordem dada para casos como este é o fuzilamento. Por sorte, o sniper estava no horário de almoço. O vídeo a seguir, segundo a fonte postante, foi registrado na praia de Malibu, na Califórnia. O local já foi palco de vários filmes, como o Tubarão de Malibu e o Resgate de Malibu da Netflix. Mas o que vocês verão agora também lhe parecerá coisa de filme. Os teriam filmado no dia 26 de abril, uma criatura alada voando próximo àquelas praias. O ser tenebroso semelhante a um dragão ou a uma besta que emergiu do mar, voa em direção à cidade, mas logo desaparece no canto da imagem. O vídeo é muito curto, típico de vídeos editados, portanto não podemos confirmar a veracidade das imagens, mas não podemos descartar a possibilidade, até porque não foi a primeira vez que algo do tipo foi registrado por câmeras. Mas e você, o que acha? Seria um dragão, um demônio ou CGI?